Fazer estrogonofe simples de frango, mas é o estrogonofe mais simples que vocês vão ver na sua vida. Porém, o mais delicioso que vocês vão comer na sua vida. Então, bora lá fazer estrogonofe Bora lá. Bora lá. La la la la. Começa. Depois cortar isso você começa. Bora lá, bora lá, bora lá. Aí você não para de falar mais bora, bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Para fazer estrogonofe vocês vão precisar de ketchup, mostarda, leite, a primeira coisa que vocês vão fazer é cortar o frango em cubinhos e tirar toda a gordura do frango. Então, vamos lá. Agora nós vamos temperar com... Sazon. Esse daqui é Sazon, tempero para frango. Eu já fiz uma receita com esse Sazon aqui e eu vou deixar o um link. Aqui embaixo. Mas se vocês não quiserem usar a Sazon, não tem problema. Vocês podem colocar sal, pimenta do reino, temperem o frango do jeito que vocês temperam normalmente. Agora vocês vão pegar duas colheres de margarina depois é só vocês colocarem o frango para fritar. A próxima parte é com Fernando, galera. Então, vamos lá. Então, gente, ó, quando o frango ficar no, no ponto que vocês gostem, a gente vai para a parte do molho. É a parte mais difícil. <risos> Mentira, é mais fácil. Então já tá bom A parte do molho A cada 3 colheres de ketchup É uma de mostarda O creme de leite Eu gosto de colocar esse daqui da, da Piracajuba Porque ele é bem consistente ele tem alguns cremes de leite que eles são aguados então, eu vou colocar três hoje Mas pode ser de 3 a 4, entendeu? Olha como ele é consistente Quanto mais consistente assim melhor A cada 3 colheres de ketchup é uma de mostarda Então vamos lá, eu vou colocar Uma 9 9 colheres de ketchup. Então, agora vai quantas? Isso, garoto, garota, garotos. 3 de mostarda. Se foi 9 de ketchup, é 3 de mostarda. Uma. Foi 2 de mostarda, ó. Terceira de mostarda. Agora o que vocês vão fazer? Misturar. Misturar. Pode confiar que isso aqui vai ficar uma maravilha. Bom, agora que você misturou, fecha a panela e deixa borbulhar um pouquinho. Ó, agora vamos ver se tá borbulhando, gente. Começou a borbulhar, ó, mistura mais, ó, e tá pronto. my life get your feeling my feeling Bom gente, ficou pronto o estrogonauta aqui ó. vai almoçar agora hum. Hum. Bom. Bom. Aí vocês podem estar colocando uma batata palha assim, né? Se vocês quiserem Quem ver que vocês não correm isso daí né Eu paro de falar assim no vídeo é pode contar que eu como Você isso. Você tá mentindo? Não, amor. que Você mentindo? não come só isso. Tá, mas pode contar que eu como só isso. É só pra não ficar feio no vídeo. Hum. Oh. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like aí. E se inscrevam no canal. E sigam a gente em todas as nossas redes sociais. É tudo. Casei, me Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Não, mas não é assim. Tá, mas eu quero mudar um vídeo. Não, eu quero que faça no um próximo não, vídeo tchau Tá, mas todo vídeo a gente faz assim deixa Mas tem um não Não, é, um dia não. mudando Ah, você faz assim, eu faço tchau no um, um vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vai, Desliga lá com a corrente Mudando na sua cara Não, não faça isso você não coloca Ah, eu vou botar assim Não, mudar na sua cara não O pessoal não pode falar que tá agredindo a outra Eu não agredi, eu amei. Vamos comer. Olha a realidade das coisas, gente Amor Olha a realidade ó, oh. a realidade é nada amor. Para, sai olha aqui. Aqui, amor, sai, sai, sai amor, olha aqui, olha o tamanho do do, do não, não, balde, não, não. vai colocar isso no vídeo não amor, vai, vou vou colocar, ah, amor sai amor, sai fora, mostra a realidade que você não, não é verdade, come só aquilo, mano. olha o tchau, tamanho tchau, do prato, tchau tchau